Acho, hum, tudo bem ó hum? perfeito ó hum? tudo certo ó hum? pois é hum? ah interessante ó hum? manual de instrução vício nós já abordamos vícios né hum? vício hábito vício hábito ruim ó hum? é Toda vez que o vício, todo hábito que não serve mais, mas é mantido, é um vício. Porém, nós somos expostos a um ambiente difícil logo cedo. A parte mais crítica do desenvolvimento da criança e a parte mais crítica do acolhimento, do entendimento e da criação, é a fase... Da primeira infanciazinha lá, é? dos mais novinhos. Não é? Essa fase mais difícil, né? Porque pai não sabe cuidar, mãe não sabe cuidar, é frágil. Quer, quer que cresça, quer que se desenvolva, quer que trabalhe. Mas é difícil, porque não tem a mesma estrutura, né? Não, não tem? Principalmente se é primeiro filho, né? Ainda mais numa sociedade que precisa trabalhar para ter pataco. Para ter dinheiro. Aí a mãe precisa voltar a trabalhar. O pai está desempregado. Ou já não tem pai também, que é bem comum. Aí cuida da avó. A avó também tem medo, está cansado. Então o cenário é bem complexo. Inúmeras variáveis. E se cria padrões assimilados como regras, e são habitualmente usados como funções. E o hábito usado como função estabelece conduta e interliga a todas as outras experiências subsequentes a essa função. Hein? Dada a condição e a condicionante dissociativa do indivíduo a sua individualidade, temos uma fração da realidade e da expressão dessa realidade ligada a esse hábito inicial, funcionalizado pelo aparelho psíquico em meio à condição psíquica dos fatores psíquicos e fatorações desse psiquismo, onde, na verdade, o ser... Não sabe o que está fazendo. Ele não se lembra. E ele não vai descobrir sozinho. Ele vai exercer esse padrão no subconsciente, pois ele já faz isso de forma consciente e é dado como certo. Logo, esse padrão é aplicado sistemicamente na estrutura do indivíduo. E esse indivíduo tem não só um, mas diversos hábitos que são vícios Funcionalizando esses hábitos ruins, uh, autocrítica, degeneração, inferiorização, codependência, todos são comportamentos. E comportamentos são constituídos por diversos hábitos. Então, sabendo disso, temos um grande problema. Uma dissociação da, da expressão do ser como indivíduo e uma individualização da expressão do indivíduo como ser. Dadas as funções que fazem cada etapa desse processo estarem danificadas. E o ser sabe a solução, porque quando que ele faz algo que ele julga ruim, ele já sabe o que deveria fazer como bom, mas ele não sabe como fazer, não sabe como agir. Porque ele está viciado em agir diferente. Ele está viciado em agir de um jeito que para ele é o correto. Ele aprendeu assim. Funcionou desse jeito antes? Poxa, antes funcionou, por que, que não está funcionando agora? Outro fator também importante é que o indivíduo simplesmente não quantifica ou qualifica suas percepções baseadas nas analogias e condições que a ele são atribuídas a cada instante. Ele acha que todo instante é igual. Todo tempo é igual, todos os fatores são iguais, todas as fatorações são iguais, e acaba se prendendo ao óbvio das diferenças de cada momento acaba se condicionando as limitações que as mudanças de constantes e tempos e ideias e ambientes estabelecem o ser também muda de atitude forma diferentes aspectos e máscaras para se defender desses mesmos hábitos assimilados em um tempo diferente em um passado longínquo mas sempre presente porque tudo está interligado ali num sistema enraizado onde aquela função foi tão usada que ela é sempre lembrada como o um medo presente ao presente do ser em ser ele mesmo mas como que muda isso? Como que vai dar solução para algo tão presente na vida do ser? Algo que evidencia tamanha vulnerabilidade. Como que você vai mudar isso? Não muda. Ele não vai mudar isso imediatamente. Ele vai mudar depois. Depois disso, depois. Ele vai mudar depois que ele funcionalizar isso. Isso o quê? A ideia de que isso é ruim. E aí ele vai perceber e fala, poxa, o que eu estou fazendo? Não vale a pena, ele vai desistir. Aí quando você desiste de agir, o valor da ação muda. O valor da reação a isso muda. O valor da reatividade muda, pois ele não busca mais resultado. Ele não tem mais uma meta. Ele não precisa. Aí ele desiste e assimila novas ideias, faz novas conexões. Meu desejo é que isso não demore muito. E também o ser vai mudando devagar. Aspecto por aspecto. Hábito por hábito. E quando vê, ele vê aquela conexão criada lá no início da infância, não tem mais tanto poder. Não tem mais tanto poder. O ser vai se libertando dessa infância. Ele vai se infantilizando. Sim, ele vai se tornando infantil. Mas um adulto infantil... Ciente das responsabilidades, ciente das habilidades, ciente das funções, ciente das expressões, ciente das condições, mas ainda assim brincalhão, alegre, imaginativo, descontraído, coerente, coeso. E o mais importante, ele se retorna a um estado de felicidade. Estando feliz, ele entende, principalmente ele compreende o caminho que vai levá-lo a esse estado mais zen, pleno, feliz, satisfeito, satisfatório. E quando ele mal perceber, aquele hábito, aquela função do vício, já não é mais ativa. Não é mais presente. Ele se liberta. Desconectando essas conexões, conexões que deixavam um vício tão poderoso. Autocobrança social. Problema de identidade. Problema existencial. Problema estrutural. Problema fundamental todas essas coisas, todos os padrões que reforçam a ideia de que o problema é você. Não que não seja. Não que o não seja responsável. Mas ser responsável e ser responsabilizado por tudo e por todos é totalmente diferente, meu filho. Você não precisa. Você é livre. E essa liberdade... Não pode ser roubada de você. E ela que é usada como um grande problema. Ela que é usada como uma grande condicionante dissociativa. Isso tudo vai deixando a sua vida mais leve, verdadeira, tranquila, objetiva e funcional. É isso. Passo, passo.